Meus irmãos, a paz do Senhor! Você está no ADEC TV e hoje no quadro de Lições Bíblicas. Estudaremos a lição de número 5 e tem o tema Contra os Falsos Profetas. O textual está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, um, e está escrito assim. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou Trazendo sobre si mesmos repentina perdição Verdade prática Os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus E lançam dúvidas no coração do seu povo A leitura bíblica em classe está no livro de Ezequiel capítulo 13 Versículos de 1 a 10 E essa lição tem alguns objetivos A saber Primeiro, conceituar o termo profeta Segundo, refletir a respeito dos falsos profetas E terceiro Conscientizar a respeito das mensagens falsas Comigo, o professor Joás Nós estamos indo da quarta lição Que nós falamos sobre Quando se vai a glória de Deus A terceira, as abominações do tempo, do tempo A segunda, o fim vem E a primeira, a visão panorâmica de Ezequiel Professor, nós vamos tratar hoje Um assunto muito importante para esses dias Assim como foi nos dias do profeta Ezequiel Falar de falsos profetas é, você vê que pelo, pela leitura aí do texto na segunda carta de Pedro, capítulo 2, pela leitura você vê que é, é, um, é um problema antigo, né, e que faz parte da história, é, inclusive da, da história da igreja hoje, né. É, Pedro adverte a igreja de que esse problema antigo né, não vai deixar de existir, que continua é, e que era para a igreja estar atenta quanto a isso, né. A gente... A gente tem, é, na Escritura, né, boas ferramentas para identificar o falso do verdadeiro. Né? E o próprio Espírito de Deus, né, que, que faz morada no cristão verdadeiro, ele, ele capacita o, o cristão com discernimento para fazer essa distinção entre o ímpio e o profano, o falso e o verdadeiro, né? inclusive na questão das profecias. Né? Eu, eu, o cristão verdadeiro, pelo Espírito Santo, ele já tem é, ferramentas para identificar o falso profeta é, e o verdadeiro profeta de Deus. Né? Bom, professor, quando a gente fala desse, dessa, desse quesito, você já tocou aí na, na, no textuário, dessa segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, é uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, que houve também entre o povo falso profeta, então isso é um problema crônico e antigo. Isso aí... Nunca vai deixar de existir. Não deveria, mas está aí. Outra coisa, é, haverá também falsos doutores, ou seja, falsos ensinadores, falsos doutores aqui são doutores, só que eles portam uma mensagem que não é genuína. Isso. E depois, além de ter esses falsos profetas, alguém que é intitulado como verdadeiro, mas porta uma mensagem falsa, alguém que é considerado como doutor, mas porta também, um ensinamento, uma doutrinação falsa, isso vai vir de forma encoberta, quase que de forma sutil, quase não, é de forma sutil. E quando perceber, o povo já está na corrupção. É, e acaba enganando é, em, em vários níveis, né no nível moral, no nível pessoal, é, no nível político, né? os, os falsos profetas, eles trazem... Palavras de engano que corrompem toda a natureza, toda a sociedade. Né? É, e, assim, estando no meio do povo de Deus, é, muitos dos, dos que estão no povo de Deus, muitos que são o povo de Deus, acabam sendo é, seduzidos, é, enganados por essas falsas é, profecias, por esses falsos ensinos né, dos falsos doutores e acabam perdendo a né, é, o norte, a direção, né, o caminho, né, são desencaminhados do caminho de Deus por causa dessas palavras que é, são ditas como se fossem de Deus, esses ensinos que são apresentados como é, teológicos né, a respeito de Deus, mas são falsidade, engano, mentira, né, para desvirtuar do caminho de Deus, que é o caminho da verdade. Muito bom. Professor, enquanto você fala um fato aí muito importante, até mesmo no quesito jurídico, a gente não pode esquecer, político, a gente não pode esquecer isso, porque Israel também é, é há, há essa questão teocrática de forma jurídica, moral e principalmente política, né? É, eu estou falando da nação de Israel. E os reis, que principalmente esses reis da época aqui de Jeremias, Daniel, Ezequiel, que foram os reis aí é, durante o exílio, né? E também os reis pós-exílio, é, foram influenciados de forma política, de uma forma muito pervertida. E o povo não atentou para isso, ou seja, ele foi induzido a praticar o que era mau aos olhos do Senhor. Isso nós estamos falando de um governante de uma nação. Isso é muito complicado, né? É, é, felizmente, né Deus, é, me parece que é o livro de Oséias, né, é dito isso, com, Deus não, não, não faz nada sem antes revelar, né, aos seus profetas, né, aos seus servos dos profetas. É, felizmente, Deus tem os seus profetas, que são verdadeiros profetas de Deus, né, que são servos verdadeiros do Altíssimo, e Ele avisa. Né, é, Deus não deixa o seu povo ser enganado sem mostrar o verdadeiro, sem trazer a palavra verídica, sem trazer o fato verdadeiro à tona. Né? Então, para isso, ele usa, ele conta com poucos, mas verdadeiros, sinceros profetas que estão na posição que ele, que ele quer para usar. Né? Bom, o pessoal de casa, aqueles que vão acompanhar aí nas nossas plataformas, já perceberam do que se trata a lição hoje. Né? Nós estamos falando de falso profeta num contexto bíblico é, e nesse período aqui da época de Ezequiel. Então, nós vamos trabalhar isso aí. É, haja vista, professor, que este trimestre nós estamos falando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E parece que esse livro está tão, tá tão atual, né? Parece não, é atual porque é a palavra de Deus, né? Vamos lá. Introdução. Depois do pronunciamento do juiz divino sobre a cidade de Jerusalém, com seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. Foi um longo e doloroso combate contra esses inimigos de Deus, dos profetas verdadeiros e da nação. O desafio maior para Jeremias na cidade de Jerusalém e para Ezequiel na Babilônia era o fato de esses embusteiros estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado. É, professor, isso aqui dá um peso no coração quando a gente fala que parece que a gente está vendo isso nesses dias, tá? Quando os falsos profetas têm voz e eles têm um apadrinhamento, eles têm uma cobertura. Isso dói. E os verdadeiros profetas de Deus sofreram com isso. É. A, a gente vê, a essa altura aí, né? a gente vê lá em Jerusalém, está Jeremias, né? passando batalhas tremendas contra falsos profetas lá. Né? De lá ele nomeia os que estão aqui, né? é, já no começo aí do cativeiro, de lá ele nomeia eles, chama eles pelo nome e, e fala as palavras de Deus para eles, para os falsos profetas. É, e, assim, é, é bom que é, Deus não deixa o seu povo ser confundido sem sem, a, sem apresentar a verdade. né? Isso é bom. É, para não ser enganado, então, a gente precisa é, pesar as coisas, né? pesar o que está sendo dito né? e buscar na Escritura. Né? A gente lembra que Ezequiel que é um, um profeta de Deus, está aqui é, levantando né, essa, esse questionamento aqui dos falsos profetas, e a gente lembra que lá no capítulo 2, né, a partir do verso 9, é, Deus apresenta um, um livro para ele, né, contendo os ais, as sentenças, as, as lamentações, né, a, a profecia para esse povo, para esse tempo dele. Né, é, e assim... A, essas sentenças são terríveis. A gente viu aí nas duas lições passadas. Né? O que está por vir são tempos de guerra, de luta, né? de juízo de Deus. Então são é, tempos de sofrimento. E o povo devia estar se preparando para isso, porque Deus já vem alertando né? há algum tempo. É, e agora Ezequiel... É, quando come, lá no capítulo 2, no capítulo 3, ele come o livro, né, a partir do verso 3. No verso 3 ele diz que é, quando ele comeu o livro foi doce como mel ao seu paladar, né. Então as palavras de Deus sempre são boas, né. Ah, mas são palavras de juízo, vai trazer sofrimento, são ais, são lamentos, né. É, mas são as palavras de Deus. Deus não fere sem curar, né. É, é, e aí é como um cirurgião mesmo. Né? É, o cirurgião ele, ele rasga a carne, né? é, mas ele não deixa ela desse jeito. Ele vai tirar o que está estragado ali, né? depois que ele tirou o que não presta, aí ele vai e costura de novo. Deus faz assim. Né? E é bom que Deus tenha os seus para mostrar isso. Né? Então só vai ser retirado, só vai passar por esses ais, esses lamentos, quem não atentou para a verdade de Deus, e aí a gente precisa estar atento. A verdade de Deus está no seu livro, né? e a gente precisa estar sempre com esse livro à mão, né? sempre apostos é, é muito bom quando a gente lembra disso, professor, e a gente sempre trabalha isso, né? que uma das ferramentas, você citou aí bem no início, a ferramenta que serve para discernir entre o que é certo e, e o que não é certo, o que é errado, uma delas é a palavra de Deus, que é o crivo, é o prumo, né? Que, que a gente pode alinhar e deve se alinhar através dela e por ela. É, e quando a gente olha para a vida de Jeremias, Daniel e o próprio Ezequiel, que a gente está comentando muito, eles falaram a palavra de Deus. Então, por mais que tinham inimigos aí constantes, que esses falsos profetas, mas eles tinham um amigo maior, que é o Deus Todo-Poderoso, que velava pela sua palavra para fazer cumprir. Isso é muito bom. Vamos lá, capítulo 1 sobre os profetas, e a gente vai trabalhar o termo o, o, cap, o ponto 1 e o termo profeta, depois o ponto 2, outros termos para designar os profetas de Deus e também os falsos profetas. Bom, o termo profeta, a palavra hebraica usada para profeta é navi, ou nabi, como é pronunciada, né? cuja etimologia é ainda discutida, mas a ideia primária é de porta-voz, orador isso pode ser compreendido no relato do chamado de Moisés, no Horebe. Está em Êxodo capítulo 4, versículos 10 a 15. E o, propósito, e o próprio texto esclarece o significado do ofício. Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Mas as três principais palavras hebraicas são Navi ou Nabi, roe e Rosé, como aparecem em 1 Crônicas 29, 29. Bom, professor, a primeira coisa que a gente está discutindo aqui é, não é, ainda não é o ofício do profeta, mas é o que o profeta representa, o que é o profeta. Né? Nós não estamos discutindo aqui o que ele está falando, mas nós estamos dizendo o que ele é. Primeiro, ele é o porta-voz de Deus. Ele, é, ele é, é, é a voz de Deus para o povo. É, o porta-voz. né? Esse navio aqui é bem, bem ilustrado pela, pela figura aí do irmão de Moisés. Né? Arão é o teu profeta. Né? Arão é o porta-voz. Né? A palavra... É, a profecia está com Moisés, mas como Moisés é, não fala bem, né, ele tem um porta-voz. E aí é, a função do profeta fica um pouco mais clara. E aí é, quando, quando se fala de profeta de Deus, né, é mais ou menos disso que se está falando, de um, alguém que é porta-voz do Altíssimo, né, alguém que é portador da palavra de Deus e transmite essa palavra. Então, é, o, navi aí, o na, Nabi, o termo, é, remete a isso, a um porta-voz. E aí, você vê, é, no verso 10 tem um, algo aqui muito intrigante, né? É, você vê que esses profetas andavam enganando o povo dizendo paz, né? É, quando não havia paz. Né? Então, é, porta-vozes de quem? Se eles estão trazendo palavras de engano e dizendo que é Deus que disse, né? É, então, isso é, é, precisa ser contrastado com a Palavra de Deus. Né? O que é que Deus vem falando nos últimos anos aqui, uhum. nesse contexto aqui de Ezequiel? Uhum. Deus vem falando de uma luta que vem, uma ira que vai se manifestar, de um preparo que precisa haver, né? de, um, de, de um abrigo que está no Senhor e não no, nos, nos próprios braços, na própria força. e aí é, o que que Deus quer requer quando ele traz essa palavra ele requer é, é, arrependimento volta para ele né busca da sua proteção né do seu abrigo e aí é, é contrastado aqui né o que quando eles diziam pais pais eles diziam isso e ao mesmo tempo incentivava o povo a construir muros como como assim a gente pode se defender mas se defender de que Eles não pensam que eles estão querendo se defender de Deus. Né? É, essa autodefesa, essa tentativa de se defender sozinho, é, para quem é povo de Deus, não, não funciona muito bem. Uhum. Né? A gente tem que ser prevenido. Né? Mas é, se o Senhor não guardar a casa, em vão, vigia o sentinela. Né? É, então, é, essa. Esse, essa parede aqui, né, parede de lodo, como está aqui no, na, na nossa leitura em classe, né, a palavra lá, raits, né, é parede, é, mas é uma parede é, fina, uma parede que era feita no, no interior do terreno. Né, é um monte de pedra colocada aleatoriamente, um em cima do outro, sem liga, sem nada para ligar. E os profetas vinham né, e, e colocavam é, cal né, é, aqui, Rebocavam com cal não adubada. Né? É, o que, que, o que, que é a ilustração aqui? Né? O povo está tentando se proteger, mas essa proteção é um monte de pedra aleatória, sem liga, sem nada. Então essa proteção não vai funcionar. Né? E para deixar essa coisa feia, mais bonita, os profetas vêm e falam, não, é isso aí mesmo, faz assim. Aí parece que está mais bonito, parece que é uma parede mesmo, mas isso não vai resolver nada. Deus vai, aí, se, se tivesse aqui na leitura os versos seguintes, Deus vai dizer que vai derrubar essa parede que não, isso aí não vai servir de nada né? eles estão gastando tempo e esforço à toa Bom, professor, é, é o ponto 2 aí fala de outros temas para designar profetas, os profetas de Deus e a gente já, já trabalhou isso aqui direto no ponto 1 um aqui né? a gente falou muita coisa sobre os profetas eu vou passar logo para o ponto 3 aqui, os falsos profetas mas antes disso, de falar desse falso profeta é, imagina Jeremias foi, foi Jeremias que falou, né, que ele viu que o um espírito de engano, Deus permitiu que o um espírito de engano contaminasse os profetas, ele ia só coisa boa para os reis, hum. quando na verdade Deus estava trazendo um juízo. Professor, mas quando a gente olha para a Bíblia e vê esses fatos, na época de Ezequiel mesmo, hoje a gente vê isso é muito fácil, porque a gente está lendo uma história, uma coisa que já passou, que está escrita, e tá registrado. Agora, no dia... Como que o povo poderia identificar entre um falso profeta e um profeta verdadeiro? Estou falando assim, é, é, não é dúvida, mas nós estamos levantando uma questão aqui sobre isso. Bom, eu, eu vou falar sobre fato histórico. Não é tão difícil ver quando um povo está tendencioso para uma coisa que está sendo contrária à voz de Deus. Mas era um contra centenas, professor. É, é, como no caso de Micaías, né? contra 400 profetas falsos, né? É, quando Josafá e Acabe se aliaram, né, Josafá, não tem profeta aqui, não, aí trouxe 400. Todos falando a mesma coisa, vai lá, a vitória é certa e tal. Aí Micaías vem, né, e Josafá, não, mas traz um profeta do Senhor, né? Quer dizer, esses 400 aí, <risos> é, e Micaías é, tem, que, tem que desfazer sozinho o que 400 fizeram. Né, então... É, a luta é mais ou menos assim mesmo. É, foi bom você ter falado isso, porque foi exatamente o Micaís, não, Jeremias, que, que ele viu que esse espírito de engano saiu e enganou os profetas. Ele levou uma bofetada. Né? É. Olha bem, é um contra 400 professor. Como Mas é que será, que faz? Povo, será que o povo não estava vendo a, as mensagens? Você falou isso muito bem. O histórico das mensagens que Deus estava trazendo ao povo era visível. Será que o povo não estava vendo as injustiças sociais? não estava vendo a corrupção no lugar santo e tantas outras coisas ali no meio do povo. Será que eles não conseguiam discernir isso? Pois é. é Para discernir, a gente precisa é, se despir das nossas próprias convicções, nossas próprias paixões e buscar em Deus. Porque hoje, hoje a gente tem acesso né, a, ao espírito da profecia. Então, é, hoje é um tanto menos complicado do que naquela época. E ainda assim, hoje a gente é enganado com falsas profecias. Mas é, Jeremias também teve esse tipo de, de, de luta contra Ananias, lá no, no capítulo 28 do livro. Né? É, dentro da casa de Deus. Né? Ananias, é, Jeremias com a canga né? sobre os ombros para ilustrar o que estava para che chegar, né? de sentença de Deus para o povo. E Ananias pega a canga e quebra e fala, não, eu vou trazer os, os utensílios do templo de volta, né? e, e Babilônia vai cair, não sei o quê. Né? Mas é, não era o tempo. Né? É, ele deu o tempo daqui a pouco, daqui a dois anos, algo assim. Né? E Jeremias falou, é, a profecia, né? há muito tempo tem, tem se falado dessa luta, dessa adversidade que vem. Né? Mas quando um profeta... É, proclama paz, é preciso ver a paz chegar para confirmar a profecia. Então é, tem muito disso. né Às vezes a gente se despida das, das nossas próprias convicções e se revestidas das convicções de Deus, né das, das palavras de Deus, da verdade de Deus. né É possível fazer isso, porque nós temos a verdade de Deus impressa, nós temos a verdade de Deus em aplicativo, nós temos acesso à verdade de Deus. né é, e o seu espírito, a, o trono da graça, né, está acessível. Então a, a gente não tem desculpa para ser ludibriado pelo falso hoje. Bom professor, dá uma segurada aí que no próximo capítulo, capítulo 2, a gente vai falar sobre esses falsos profetas no livro de Ezequiel. E a gente comenta aqui esse ponto 3 sobre os falsos profetas, eu já falo aqui da, da apresentação deles, do serviço deles, e do que Ezequiel chama aqui eh, no versículo 4 da nossa leitura bíblica em classe, do capítulo 13, né? Ele vai chamar aqui eh, de raposas do deserto. Segura aí. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Não saia daí.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 Estamos de volta com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Você está no ADEC TV e hoje no quadro lições bíblicas. Estamos estudando a lição 5. Estamos falando, professor, sobre falsos profetas. Bom, no bloco anterior nós encerramos aí falando do termo profeta, eh, do serviço do profeta, porta-voz de Deus. E agora nós vamos falar sobre os falsos profetas e principalmente no livro de Ezequiel. E aqui nós temos eh, três subtópicos. Primeiro, os dois lados. Segundo, a apresentação desse falso profeta. E terceiro, o desserviço dos falsos profetas. E ainda, Ezequiel chama esses falsos profetas de raposa no deserto. Mas professor, nós, nós citamos aí Jeremias, profetas de Deus, Micaías e agora Ezequiel. É, eu poderia falar de Elias, um homem de Deus, um profeta de Deus contra os 450 profetas de Baal. Moisés também enfrentou ali alguns falsos profetas. Ah não, está muito distante. Vamos falar na época de João então com o gnosticismo. Homem de Deus, discípulo do Senhor, enfrentando o gnosticismo. Não precisa nem falar de Paulo e outros mais, né? E não precisa nem falar de Jesus, o nosso mestre, com alguns falsos profetas da sua época. Bom, vamos trazer isso para o contexto hoje, professor, sobre o trabalho desse falso profeta. Se nós já falamos que o verdadeiro profeta porta a palavra de Deus, o falso profeta é o inverso disso, ele torce o que é verdadeiro. E parece verdade, professor. É por isso que é a pior classe de profeta que existe, né? É, não tem nada pior do que esse, essa classe aí. Você vê os adjetivos que Ezequiel coloca aí, né, da parte de Deus, né, chamando de raposas do deserto, é, o próprio termo ali é, é bem pejorativo mesmo, que é a pior classe de profeta. Porque profeta a gente viu pelos termos aí, né, pode significar aí mensageiro, embaixador, né, representante, né, a, serviço de, a serviço do Senhor, por exemplo, né? É, então é alguém que fala né, é, como representante de alguém né? Então o um profeta de Deus ele fala como representante de Deus Agora essa classe aí, a pior que tem, por quê? Você vê que é, sendo profeta alguém que, que representa alguém Você vê que tem profetas de Moloque, tem profetas de Baal só ler os textos aí 1 reis 18, por exemplo né você vê tem profetas de baal para esses aí a gente né o cara se apresenta como profeta de baal para mim para mim tá tá ótimo esse tipo de apresentação tá né? classificado é, uhum. eu já sei que eu posso ouvir o que ele vai falar que para mim tá para mim que tenho a verdade em mãos né e perto do coração aos ouvidos é, para mim tranquilo ouvir esse esse profeta porque ele já diz da onde vem e quem ele está representando agora alguém é, que vem se apresentando como profeta do Senhor do Altíssimo assim diz o Senhor né é, e traz uma palavra que é o contrário do que Deus falaria do que Deus está falando é, aí é mais complicado porque é por isso é a pior classe é pior do que aquele profeta de Baal pior né porque está no meio do povo de Deus, se passando como povo de Deus, se passando como profeta de Deus, mas enganando, né? é, desvirtuando, desencaminhando o povo de Deus, aí, levando o povo que está num caminho de retidão para um caminho diferente. Né? Isso é, é terrível. Professor, eu já quero falar logo sobre isso, porque primeiro nós vimos sobre os, os profetas de Deus, é, o que eles são, o que eles fazem. Agora, nós começamos a falar sobre esses falsos profetas. Né? É, a apresentação aqui desse falso profeta, é, entre o povo de Israel, existia esse texto, é, profeta de Israel. Isso vai acontecer poucas vezes no Antigo Testamento, mas há, há esse termo. Agora, o desserviço desses falsos profetas, isso aí é de, é de arrepiar, porque ó, olha o que diz o comentário aqui do, do, do pastor Ezequiel Soares, né, que, é o, que é o comentarista da lição. Eles são chamados de loucos. Isso nós estamos falando desse reviso dos falsos profetas, que é o ponto 3. Em hebraico é Nabal, ser insensato, tolo. Nabal afronta a Deus, zomba daqueles que confiam em Deus e não acreditam em Deus. Ezequiel afirma que eles seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Não se trata de mera tolice, mas de alguém que blasfema contra Deus, que o inimigo afrontou ao Senhor e que leva um louco e que... Um povo louco blasfemou o teu nome. É, só para a gente encerrar aqui, professor, sobre essa raposa do deserto. Esse quadro é uma metáfora dos chacais em meio às ruínas, em cidades e civilizações devastadas. Isso significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais. Essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo e o perigo que os falsos profetas representam. E hoje, a Igreja de Cristo e ó, representam a nação, e hoje para a igreja de Cristo. Jeremias apresenta um duro discurso contra eles em Jerusalém. Isso está em Jeremias 23, do 9 ao 40. Os israelitas caminhavam para a ruína, a passo que eles deveriam se ajuntar aos profetas de Deus para ajudar a reparar a fenda da casa de Israel. Professor, causa revolta quando a gente fala desses falsos profetas. Hoje, por exemplo, eu, eu não estou falando de um... Estou falando do quadro bíblico. Tá? deixar bem claro, mas no quadro bíblico, quando a gente fala hoje no nosso meio, no meio da igreja, o quanto de falso profeta está é, aí com esse desserviço, desconstruindo algo que foi construído ao longo de um tempo, com a construção da palavra de Deus, com a pregação da palavra de Deus, estão desconstruindo muita coisa, uma das palavras que eu mais ouvi nesses últimos tempos foi exatamente essa, desconstruir, desconstruir para construir o quê? Em qual fundamento? Baseado em quê? São pessoas infiltradas dentro da igreja. É, é, é, Para se juntar a isso aí, tem um, um outro fato também, que são consideradas as aves de rapina, né? É, eu não estou falando desses falsos profetas, mas estou falando assim de, de uma postura. São aquelas que gostam da, vamos falar assim, da destruição, gostam da, da, daquela cidade faroeste, que depois que o negócio acabou, eles aparecem, mais ou menos assim. É, mas tratando desse falso profeta, professor, uma coisa que você falou que é muito importante... E que era a função, por isso que Deus compara isso aí, o profeta. Deus deu essa autoridade ao profeta para comparar. É que geralmente essas pessoas vêm, semeiam a sementinha do mal e se escondem. Deixa, deixa, deixa o negócio, deixa o pau quebrar. É exatamente isso. O problema está aqui e o profeta Sumiu. falso está longe, está escondido em, algum, em alguma Sumiu. caverna, em alguma toca. Mas ele vem, semeia aquilo ali no meio do povo, cria uma dissensão, cria uma divisão, cria uma contenda. E o povo fica confuso. Então é por isso que a palavra de Deus precisa estar em plena atividade. Porque quando a palavra de Deus é exposta, é pregada do jeito que ela é, simples do jeito que ela é, ela vai eliminando essa semente, esse desserviço dos falsos profetas. Agora, já pensou a luta desse profeta, professor Ezequiel, Jeremias e outros mais aí, que enfrentou essa multidão aí, e só eles falando a verdade? Terrível, né? É... Um, um sozinho contra uma, uma multidão né, de chacais, de lobos do deserto, né, de chacais da destruição, é, não é uma luta fácil. Né? É, e a gente vê na, na, na história né, do cristianismo, na história de Israel, a gente vê que houve muitos profetas de Deus que se empenharam nessa luta, né, e alguns que padeceram nessa luta, Bom, né, mas professor. estão com Deus. É, eu quero, eu, desculpa te, te, te interromper porque veio a memória que agora eu não posso esquecer disso Eu tenho muito medo dessa expressão, assim diz o Senhor Hoje, nos nossos dias Eu vou te falar o um porquê Será que realmente Deus está dizendo? Como nós vamos analisar essa profecia, como nós vamos analisar essa palavra de Deus Esse profeta de Deus está sendo usado pelo Senhor ou não? Deus não vai entrar em, em, em contradição com a sua própria palavra então tem algumas ferramentas ele tem alguns crios que a igreja pode analisar e pode perceber se realmente é Deus que está falando. Eu lembro de... de tem alguns profetas no Antigo Testamento que eles começam o seu livro com... É, algumas bíblias traduzem profecia, né? É, mas é, a, a outras bíblias, na tradução um pouco mais correta, é, trazem peso. Né, Oséias, por exemplo, Malaquias, o peso que veio sobre, sobre eles, né? é a, a palavra profética é pesada. Né? O profeta sofre a profecia, né? é uma carga que ele carrega, né? que ele tem que dar conta dela. Né? Então, é, o profeta de Deus, né? ele, ele carrega um peso sobre os seus ombros. É um né? é, então, é, é de preocupar mesmo quando você vê uma pessoa que, a todo instante, ah, o Senhor me falou, Deus me disse, assim assado, ah, Deus me falou assim, Deus. Mas peraí, Deus fala toda hora assim, é algo assim, banal assim? Fala toda hora. Né? Deus falou para eu tomar esse café, não esse. Né? É banal desse jeito, né? Eu estou só ilustrando. É, talvez não seja assim, a palavra do Senhor talvez seja mais pesada. Né? talvez traga mais responsabilidade, talvez traga um peso de compromisso, de responsabilidade para quem recebe. Né? Então é o peso que veio sobre Oséias, é o peso que veio sobre Malaquia. É, então a gente precisa estar atento a isso. Né? Pessoas que o tempo todo, é, Deus falou comigo, Deus falou assim, Deus está me falando assado, tem, tem que ter mais cuidado com isso. Né? E pessoas que têm essa prática também, estarem mais atentas a isso. Foi Deus que falou mesmo? É, professor. E nisso aí nós encerramos a nossa lição falando sobre eh, a geração das mensagens falsas. Como isso acontece? Primeiro, profeta no Antigo Testamento. Segundo, os portadores das mensagens falsas. E terceiro, a ira de Deus contra esses falsos profetas. Bom, no Antigo Testamento, a palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhado do, do qualificativo de um qualificativo que o identifica como tal mensageiro de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram os seus profetas. Sempre vem com isso aí. Então, uma profecia, nunca uma palavra direta de Deus mesmo, eu não vou falar aqui dificilmente, mas sempre vai ter os seus opositores. Sim. Sempre tem o peso, sempre tem aquela responsabilidade do profeta sofrer aquilo ali mesmo. Ele, sente, ele sente, se sente responsável e participante daquela palavra. Que antes de ele falar para o povo, a palavra passa por ele. Então ele sente o peso daquilo. É e Talvez é, a, esses, essa seja uma ferramenta também para identificar a profecia verdadeira. Como está o profeta? Né? A gente não deve julgar o profeta, julgar a profecia. Uhum. Mas você olhando para o profeta, você percebe se aquilo está é, impactando ele. Uhum. Né? Porque se não me move, como que vai mover Deus? Né? Uhum. É, então, é, a gente está atento. Né, a como essa profecia está sendo entregue, talvez é, nos ajude a entender. Isso é muito você, bom. Você olha para Ezequiel. Ele a, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Aí quando ele transmite, ele fala: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Ele é enfático quanto à autoridade da palavra que ele vai falar, uhum. né? Não é a autoridade de Ezequiel. é, a é a, Assim diz o Senhor. Ele, a palavra dele veio a mim, uhum. né? É, Deus me diz. Então ele traz isso. Os só os profetas fazem isso também, mas é, eles fazem isso assim, dizem qualquer coisa que veio ao coração deles. E Ezequiel vai falar, isso e vai vai doer em Ezequiel, né? Ele vai sofrer a profecia. Né? Quem lê o livro entende melhor ainda, né? Como que ele sofreu a profecia, né? Deixa eu só te, te ajudar nisso aí. Nós, nós falamos aqui na lição passada aí, eu lembro que você citou isso aí do capítulo 8, quando Deus pega Ezequiel pelo, pelo cabelo, pelos cachos do cabelo, e tira aí daquele lugar e leva ele para Jerusalém. Deus está virado com, com hum. o povo. E para Deus demonstrar essa aí para o profeta sentir, assim, agiu dessa forma. Hum. É, o que me faz entender algumas coisas, professor, é o seguinte: hoje tem muito falso profeta aí no meio da igreja. Eu não estou falando na igreja local, eu estou falando espalhado. E essas pessoas não sentem. A verdade é o seguinte, professor. São pessoas que não congregam, que não estão tá junto que não sabem a necessidade da igreja, não acompanham o dia a dia. Como é que quer falar para a igreja? Como é. é que sabe a necessidade da igreja? Que profecia que tem? Que palavra de Deus tem para a igreja de Deus? Se não, não está na igreja de Deus. Está sempre por aí. Né? Escondido em alguma toca. Como é que quer falar para a igreja de Deus? Não está falando da parte de Deus. Por aí já dá para ver. É por isso que eu falei aqui sobre os, o tema do capítulo terceiro, aqui sobre a geração das mensagens falsas. Já é um ponto aí, um crivo que a gente pode ter, um prumo, uma peneira, que a gente pode dar uma peneirada e ver se essa palavra é de Deus ou não. É, na, nossa, na nossa lição tem aqui a leitura bíblica em classe, né? É, a gente vê da onde vem, qual que é a fonte né, da profecia Ezequiel, é, deixa bem, bem claro, né? O que lhes vem ao coração. Né? É, saiu da cabeça deles. Essas palavras que eles dizem, que é o Senhor que diz, são eles que estão dizendo que veio deles mesmos, dos seus próprios coração, né seus próprios desejos, suas próprias emoções, o que eles estão sentindo ali na hora. E aí fala como se fosse de Deus, né mas é deles mesmo, essa é a fonte. Mas Ezequiel desmascara eles. né Você vê no, no versículo 3, ele diz essa essa fonte, né? qual que é a fonte da profecia deles. Né? O, que lhes vê, o que lhes vem no coração. Né? É, no versículo 5, ele fala o conteúdo da sua mensagem, que é um uhum. conteúdo falso. No versículo 6 e no 7, ele fala o resultado dessa falsa profecia. Uhum. Né? E no versículo 8 e 9, ele fala qual que é o destino desses homens. Né? Então, é, é, eles são desmascarados pelo verdadeiro profeta de Deus. Né? E Deus sempre vai agir assim. Ele sempre vai desmascarar os falsos. Haverá apaixonados defendendo os falsos. Muito. Mas que os falsos vão ser desmascarados, vão. Né? Pode ninguém estar dando ouvido ao profeta verdadeiro que está desmascarando os falsos. Mas em algum momento vai ficar bem claro para todos. Né? Quando a verdade se estabelecer, nenhuma mentira fica de pé. Né? Uma, um, em algum momento vai ficar claro para todos. Quem está com a verdade e quem... Não está. Né? Quem é de Deus, quem não é. Aqui já, nós já falamos aqui dos portadores de mensagem falsa, como, como, que, como que Deus revelou, você já citou o versículo 5, 6, 7, 8, 9, e da nossa leitura bíblica em classe, né, que é muito bom. E agora a gente vai encerrar falando sobre a ilha de Deus contra esses falsos profetas. A sentença contra eles vinha desde Moisés. E a gente vê esses textos aqui, Deuteronômio 13, 1 a 5 e também Deuteronômio 18, 20 e 22. Falar em nome de Javé, o Iavé, sem que ele tivesse autorizado era crime. Mas parece que isso não intimidava os falsos profetas porque se sentiam favorecidos pelos governantes. Eram quase que subsidiados pelos governantes. né? Pagavam para fazer isso. Tem muita coisa em comum hoje, né, professor? É, né, muita essa... igreja pagando falsos profetas para usar é. os púlpitos deles e, e, e gente falar. Gente poderosa, o que eles né? gente que tem dinheiro, poder, né? contrata. Essas pessoas para ficar espalhando mentiras, né? Quando Deus não está nesse negócio. Hum. Os discípulos desses falsos profetas e, ou falsos doutores ainda estão por aí desencaminhando o povo e disseminando heresias. Devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem nas igrejas. É, parece que quando a gente fala uma coisa dessa, professor, desses movimentos, parece que essas coisas estão tão distantes. É parece que estão um tão distante, mas muitas vezes está pertinho de nós. É, tudo que se opõe a Deus, tudo que se levanta contra Deus, tudo que quebra algum princípio, tudo que deturva a palavra de Deus, precisa ser repudiado. É, nessa época aí, né, o, o, o alcance do falso profeta era grande. Né? É, Jeremias, no capítulo 29, ele fala de Acasias, Zedequias, né, que estavam lá na Babilônia, fazendo um estrago no meio do povo de Deus, né, com falsas profecias e as, essas falsas profecias chegaram em Jerusalém, onde Jeremias está, né, é, e Jeremias de Jerusalém denuncia eles, não né, são falsos, né, e denuncia eles é, em três níveis, né, denuncia eles é, no, na, no na moral deles. Né, no pessoal, né, na, como eles conduzem suas próprias vidas E no político, né, o que eles estão falando da política de Israel né, Que é inverídico né, E aí ele, ele vai mostrar, ele ataca esses três campos E vai mostrar como Deus, é, é Deus que está se opondo a, ele, a eles Esses falsos profetas em cada um desses níveis E como Deus vai tratar com eles né, Eles não vão fazer parte mais do povo de Deus Eles não vão ser contados, eles não vão nem ser nomeados entre o povo de Deus mais então é, os falsos profetas vão vão pagar uma conta muito cara Pelo engano que eles estão promovendo pela, Pelas mentiras que eles estão falando Principalmente, professor, se esse povo está é, conseguindo desvirtuar Ou tirar o povo de Deus do seu caminho É isso aí é. Fica de alerta para nós, né? É É isso aí Obrigado, professor Chegamos ao final da nossa lição Queremos te agradecer pela companhia Pelo carinho, pelo amor de sempre Deus abençoe e voltaremos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá, fiquem todos com Deus.